Subliminar Analise os quadros Analise os fatos Tá tudo errado Mano dry passando pra avisar Então tá Tô no início do início desse jogo eu sou cachorro louco pra manter a mente focada. Adrenalina de revide carregada. Tem um carro me seguindo, devo me preocupar. Não esfrio o coração, se quiser tem pra trocar. Minha mãe jamais vai chorar, só de felicidade. Tô indo conquistar o símbolo das grandes nações. Ocultão a verdade é o mar só, e aí seu outro. Segura essa onda de loló, não pisa no meu bote. Respeita, respeita os guri que tão com os kikut e as gatas com a bolsa da goti. Lembro de quando não era assim, quase ninguém, quase ninguém gostava de mim. Azar o deles. Hoje o moleque cresceu e os coxinhas que desacreditou se fudeu. Só não te quem. Que eu sou mais eu, nem meus sucos você mereceu Mané. Só mantém a distância, não fala meu nome em vão Se não vai se arrepender, meus anjos vão mandar os demônios atrás de você Sabe como é, pra respeito tem que fazer acontecer Pra colar com o bonde tem que fazer por merecer Mato e morro por eles, eles por mim Deus e orixás comigo nunca tô sozinho Ei hey lady Quer beber um vinho comigo? Trocar umas ideias? Fumar um fino daquela sentada forte, que é disso que eu preciso. Casas amigas, pros amigos, tudo no sigilo. Tô tranquilo, sem problema, minha base, minha fortaleza. Fui criado pro universo, abranjo todos os conhecimentos que eu enxergo, ou melhor. Tô enxergando, com o um olho igual de Sauron, não passo o pano, somos aliens perdidos no meio plano, me sinto vivão quando eu canto, os males espanto, seguro pranto, tem cachorro passando fio na rua congelando, mas só sua casa limpa que você tá se importando, tô no início do jogo, apenas no início. Alguns que acreditam, a visita de extraterrestres. O livro de Enoch traz informações impressionantes e contestadas, mas. E se for verdade? Eu sou boco, eu sou boco, Bo, eu sou boco. Canal Fatos Desconhecidos.